Agora eu desço a âncora na direita. E vou para é a válvula de pressão do motor de bombordo. E vou para direita. Tá, não era o que eu pensei. Uh... E se eu for pra frente? Então, eu vou tentar o contrário. Então, ao invés de deixar no centro, eu vou deixar pros dois lados abertão. O que acontece se eu olhar na janela? Pera, eu puxei, eu fiz isso aqui? Eu ancorei as... Eu fiz as âncoras